Como é que se chamava aquela cena que a gente fazia? Os normalmente, normalmente fazem isto: Gorilla Tactics. Gorilla Tactics, exato, eu estava a dizer Gorilla Tactics. Eu ouvi te eu um alagar todo, isso quando seja neta ou. Tu ouviste-me alagar todo? É, pá, eu estou com yeah. 200ms, isso é verdade. É. Próprio... Ok, como é que funciona o meu É Só mandar e. Também a, aí... a para aí também? Oh, oh David, mas tu já não sabes o que é que o Lissin faz. Ah oh, puto, o meu problema é os ranges, meu. Porque isto no Dota, pelos todos <risos> atravessam as lanes. E nisto... Olha, olha aqui um jacto. Ah, pois Toma, é. Toma, não é, este que é. Que ir que o Ah, sim, é, bora! Cadinho então, começa nos votos. Ah, não? Então onde é que eu começo? Neste mas neste tipo de Mas onde é que eles estão aí? Exatamente. Ó, é. oh, puto, saltava já, puto! Olha, grande estúpido. Ah, ah, ah sim! Salta e põe por para cima da horde. Não estou a perceber, aquilo dá para saltar para cima da horda, ok? Vou fazer um salmo. smite. Tenho de usar ah. smite quando? Eu não tenho smite. Ah, é? Caralho. Ah. Aliás, eu tenho smite, mas isto está é em cooldown, eu não sei o quê. Eu não closei. Oh, não. Quando é que eu faço smite? É neste? Não. fazia logo no início. Como é que é? fazia logo no, para no para início. continua em cooldown, eu não estou Ah o buff ficou com a vida toda, ok. Não vá, vou à base. First blood, tal, tal. E o Kong morreu com o red. Boa! Vão ver? Vão ver eu fui à base, o Kong morreu com o red. Não consigo falar para.. Espera aí. Interface Cheat game. Já consegue usar o Smite ou não? Não sei, não, não percebo, o Smite continua-me a mostrar que está em cooldown porque eu agora tenho dois smites, sabe? Ah, porque eu agora tenho dois smites, é claro que sei! Faz todo o sentido! Ai meu Deus, já não sei caríssimo! Se é já não oh. sabes? Nunca sou! que que isso implica? Ai tu! Tu! Tô... Ah put, tu morreste, pê! Ah put, e os minions deram um bloco, nem sequer é tu acusaram! <risos> vai é para aí o fogo ou a nota do meio? Eu amo você. Não ia fazer nada, eu estou super lento, nem botas tenho. Não, eu preciso de farmar agora. Já vamos pegar o combo re O Como bem. O... re re re re re re So so fast. Fast. Você precisa de um gank? Precisas de um não. gank? Não, sou preciso, tenho TP. Não, não é preciso ver para a base. É isso, é? atrás. Mas já que vai me dar na feda. O, o outro está a bote, o Caçadinho. o é. Boto. Ou com oh, ah, E o Congo ah, com... os, os dois. Eles viram a horda, eles viram a Eu tenho. Uh, Michael, eu tenho a fúria do dragão, mas anda cá a apanhar o. o eu preciso do Edo Blue, por favor. Tudo, não morras. É o slow. Agra! Isso, ali. Morre aqui. Thank you! O meu smite agora está azul. Agora pode usar em champion. Eu posso fazer... Isto faz 500 destru-damage en Não, isto faz, faz damage, tipo, 80. 80?! Mas dá slow também. É, que filha da puta, não é que o Kong apareceu. Olha, vou dar backrape, olha aqui. Da puta viu. Backrape. <risos> Oh, oh. Alô, é é é ah, muito, E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? eu Vou oh agarrar, vai. Não, está aqui um pouco, está aqui, gostam tá aqui todos. Um <risos> <risos> está a chegar, Neno. Faz na minha direção. O Michael está quase a chegar também. Show. Sure. <risos> É pá ainda consigo matar vênias fiquei ficou mais não sei ah vou aqui último ah eu sei mas já vou ter contigo, está bem? Fica com o Red e matei o gajo. <risos> Fiquei okay. okay, aqui o Arquivo e estou no meu pulmão. Depois quando vier, rodamos de Inglês logo? Vemos. Vemos sim. <risos> Ajuda no top que eu acabei de ir da base. Estou a ir. Como mas estás está está com chique. essa vida não vais levar o one shot do gajo, eu não estou a perceber. O gajo está a 11, eu estou a 7. Eu, é eu estou, estou a ir meio, cuidado. Queres ir meio também não? Pode ser, mas eu não tenho que ir da sua Eu também não, caralho, já vem para isto também. Ah, está aqui! Quer dizer? Não estou estão aí no mais, não Vai ver vai ver fight. Vai fight no mid também quero. Estou a chegar, ai! Eu não a arma, Se não matar arma, matar-nos um, vai lá matar te Estamos Espera aí, espera aí, David, espera aí Espera aí, Ah, eles têm aqui o ward Você não percebo como é que eu ponho o meu ward, não é no 4? Estou a ser levo Olha lá, também Vai lá, não esquece Vai lá, não esquece Bora puxa Levo. Falei tu, tu, meu! Carre-me, Kazeb. Nem sei, é como é Ah, é isto, é dos É porque, é porque é bom! dos formos. Os gajos não jogam muito bem? Não. Todo. Oh Skrillex, espera aí por mim! O importante é, é sentir o coração das cartas. Isso. Easy! Como é eu? eu? Mike! Ah! É! Tá de perda? Era preciso fazer ultimate, Mike! Era mesmo preciso! Olha aquele gajo top! Olha aquele Pessoal, não? Não! Já que já vai na segunda torre, pessoal! É, que puta de dano! É isto, caralho! de fazer alguma coisa, Mas está a está todo minado, ou o quê? Vai, eu não estou fazer nada. Está todo minado, caralho. Eu não percebo o que é que isto quer dizer. O que é que está a minar? já o já tenho e -te não sei o quê. É um Jack. Foda-se puta de quê, é só, só David. Sim, peço desculpa. <risos> Realmente, estúpido que eu sou. E consegui destruí-lo, mas mesmo assim, pá. E quando vou apanhar, eu não sei, mais Então, Michael, foi worth it? Eu tenho que ficar aqui com os três tanques da AP raços. Puta doba da Demons, não é Pois dá. Eu também não. hoje não está aqui ninguém. Olha, está aqui muita gente. Podes fugir, que é pra ir outro. Não dá pra ir. Mas como é que eu tenho que fazer? Não sei. Caralho. Tá um Bora, pessoal. Não faz ideia, mano. Está tudo aqui. É um bom combo, caralho. Não demoras WED tempo a fazer essa merda de ultimate, oh Jorge, por morder. Oh puta, tu estava WED longe? Já vão no Inibitor, pessoal. Eu... Ah! Então, Michael, desveste ah, tanto. Fiz, fiz dano, o problema é que já estava a menos metade da vida contra um caçadinho de full HP, né? Calma lá. Mas estavas a metade da vida por ter que gastar. Portanto, assim. <risos> sabes que eu tenho aquela... Reserva! Para mim? Então... Ou isto já não se faz? Eu tinha ideia que isto é... Não, o o não, faz faz, faz. não, não, não, falta mal, fight. O caminho. diga Ah, ainda vou fazer o ulti e devir com o ulti. Agora pessoal. Os gás ficaram logo em mim. O único que ainda há dentro? é Buffs permanentes. Ah, Buffs. E a gente ainda nunca fez o Draco Ok Não. <risos> ainda bem. Não está o momento. <risos> Ainda bem. Neste momento eles estão com mais damage, com mais speed, com mais damage às torres. E a bocado levam um drop tipo, sei lá, tipo um Ainda bem que a gente nunca fez a dragão Ah, que bela. Puta, eu vou gastar o ulti. Não quero gastar para a luz. Tchau. Oi Michael! Eu vou comprar uma Warmwalt, não sei. A Annie tem um, um helicóptero na cabeça. Boa! Já jogado mesmo. Já gastámos dois ultimates para fugir. Uh, venham para o high ground, vá! E agora? aí, a Rocham, mano. Não, não, está no verão, está no verão. Siga. Bora não, não, já tá não, Já não, pronto já tenho não, não, bora matar o não, é boa. Calma. Eeee! Yeah. Já tá! Já vem! Iiii! Meu Deus, o que é isto? Foda-se! Se tivesse mais domínio, não sei nada o que é que estou a fazer. Tenho que tirar ele, aquela dágua da CC. Assim. É, ele só dá um CC por porque... tudo. É a OE. Poxa, que zebra! Não desapenta, não desapenta! a ah! ah! ah! ah! ah! ah! mas... beijinho